Bora conferir um game aqui que é um simulador de mercadinho, então fica ligado aí! Eu queria agradecer demais ao estúdio do Game Trade Life Simulator Que a gente vai curtir aqui com vocês esse game, essa gameplay Cara, eu tô animado Eu não sei se vocês também tinham essa parada quando vocês eram pequenos, cara Mas na fantasia de ter um mercadinho, de colocar os produtos de... E de digitar de, de, de tá na, na, caixa, na caixa De abrir e fechar a caixa é, Cara, eu tinha essa parada Mas vamos lá, vamos conferir Bora. o game direto aqui, cara Eu vou dizer pra vocês assim Eu já comecei o game, tá? Eu já aprendi um pouquinho as mecânicas pra gente não precisar fazer tutorial aqui no vídeo. E eu gostei do jogo, eu cara. Eu não cheguei a ver ainda. É a surpresa que eu vou ver com vocês. <risos> a Gabi não viu não, cara. Mas qual é que é a parada? A gente tem uma casa, a gente tem um mercadinho e tem toda uma cidade ali que a gente vai é, comprar mantimentos no mercado, vai precisar ir ao banco sacar dinheiro, aí vai precisar ir lá no açougue, precisa Nossa. comprar ferramenta... É bem legal, vamos dar uma conferida aqui. Bora lá Bora. então, cara. Seguinte, tá aqui nossa casa, simplória. Faltam um... quadros, é. né? Tem um banheirinho aqui, ó. Tá. Tem vaso ali, tudo isso aí de botando Por que, que a no... pia tá colada no banheiro? Ah, na não sei de nada, cara. A, a casa tá. Ela é bonitona, a casa, não, mas ela tá um pouco. É enorme. Tá um pouco vazia, né, cara? Tem a cozinha aqui não, e tal. mas tá maneira. <risos> tá <risos> impressionantemente maneira. <risos> Olha só, tá nosso carrinho aqui, a vizinhança e tal. Mas vamos lá, ó. qual é que é a parada? Vocês veem ali embaixo tem, ó, urina, ah, <risos> sujidade, ah, que eu acho que é sujeira, né? E Sujidade? Fome. Doideira! <risos> Aí, ah, ele tem alguns elementos de survival, como vocês podem ver, né? A gente tá, tem que administrar... Tá, tem que o banheiro, tomar banho e comer. E comer, exatamente. Cara, bem difícil de dirigir, Meu cara. Meu Deus, já estão <risos> batendo em tudo. Deixa eu mostrar aqui já o mercadinho pra vocês, cara. É esse Ó, mercadinho. O banco. Bulldog Market. É o... Olha, Bulldog Market, eu não tô crendo. Uhum. Uhum. Calma. Minha Brasília Amarela. <risos> é tipo uma Brasília Amarela, né? Não é um lado de carro, né? <risos> acho que é, cara. Tá aqui, ó, o nosso funcionário. E aí? Ele tá em choque. É o Joca, ó. E aí, Joca, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo. Tá aqui nosso mercadinho. Simplesão, por enquanto, né? Ele tem algumas prateleiras aqui. Meu Deus, deve estar tudo organizadinho. Se eu Mais conheço o senhor Lolo, deve estar tudo assim, ó. Mais ou menos, não tá tanto, não. Se fosse meu mercadinho, tá tudo no chão. Ó. A gente depois. Nesse vídeo mesmo, vamos dar uma arrumadinha aqui na prateleira, né? Tá, né? Não Aí, tá mais ou menos. Ó, coloquei, tem umas fraldas lá em cima, comidinha de gato, salgadinho, pasta de dente, que tá quase caindo. É. Ô, Joca, qual é que Ô, é? A Joca, pô? qual é a tua, Joca? Tá ali brincando de sério com uma maluco ali em vez de arrumar. Ó, tem os produtos de limpeza aqui. Tá. Vamos dar uma arrumadinha aqui ah, depois, na, tá legal. Nas prateleiras, ó. Ah, tem os. Biscoitinho, é biscoito isso ou bolacha, aí tá cara? isso bonito, é, é <risos> depende se é oh. doce é bolacha, se é salgado é biscoito Tá, tá vendendo, cara, a, a, a divergência isso aí que a Gabi falou, mas tudo bem É Pegamos dinheiro aqui, é isso, o mercadinho é nosso, né, cara? Quanto tu ganhou? Ganhamos um dinheirinho ali pelo que a galera tá comprando Vão aparecendo tá. os clientes e eles vão, ó Ele comprou o um biscoito de morango, a gente ganhou 20 mangos aí pelo biscoito de morango E ele some lá da prateleira? Aí ele some da prateleira, exatamente hum... isso qual é que é a parada, cara? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No tem que ver no... o que, que tá desfalcado para. É, cara, a gente tem como olhar aqui, ó, reclamações, ó. Teve gente que apareceu aqui e não conseguiu pó de limpeza, hum. é, não conseguiu leite com chocolate pequeno, não conseguiu caixa de gelado, <risos> que é um pote de sorvete, né? E aí a gente vai vendo o que que a galera tá precisando. Mas nesse inicinho, cara, ó, o, o, o cliente foi embora porque não tinha batata. Ficou nesse início Lolo, ele ficou triste! Nesse, nesse início eu tô comprando um pouquinho de tudo, tá? Pra... Eu Tem um pouco can... de cada, né? Você é, ó... Olha que frase <risos> inteligente, Muito bem, né? Gabi. <risos> Vamos lá no, merca... é no Mercadão, então, né? No hipermercado. Ah, tu compra de uma aí. hora pra botar no teu. Exato. A gente compra no Mercadão, lá do Atacadão. Onde é que fica? a gente fica? consegue um dinheiro bom aqui. Eu já até tá decorei onde eu que eu é que Eu ia te perguntar como é que tu sabe onde é que é. A gente tem um mapa aqui, ó. Deixa eu mostrar hum... pra vocês. Tem um mapa aí. Meu Deus, cara. Não abre o mapa quando tá dirigindo. <risos> aí, a gente sabe onde é que a gente tem que ir. Às vezes tem que ir abastecer o carro tem que co comprar comida pra gente comer, né, porque tem ali pode o... pegar coisa pra comer do mercadinho? Dá pra... Tem uns lugares pra gente comer, tipo, cachorro quente, essas hum. coisas assim, sabe? É aqui, cara é aqui, eu já sei de cabeça. Aí, vamos estacionar aqui e ver o que, que a gente consegue comprar. É, Mas esse não é tão maior que o teu. <risos> Mas ele é mais abastecido, pelo é. menos esse é, esse é o que diz o jogo. Mas, é o né. Jabber Shop. Jabber. Tá. Isso aqui eu acho que ainda Olha tem, essa cara. caixota aí, a gente já viu lá no teu. É, eu vou, vou abrir o celular aqui, que eu consigo ver as reclamações dos clientes por aqui, ó. Tá, uma pergunta, se tu quiser comprar um de cada, tu pode? Eu tenho que comprar uma caixa com vários já, ah, é tipo um atacadão. Ah, que não né? faz muito sentido, tá. Ó, o cara reclamou que não tinha batata, eu tenho que comprar batata acho que lá na fazenda. É, que é meio né? básico. Suco de laranja... Chocolate pequeno... Pode... Vou... Limpeza... É. O problema disso aqui, ó tipo sorvete, essas coisas, é que eu precisaria comprar um refrigerador. A gente pode comprar, mas ele é caro por enquanto, né? Ah, tem todo um... É, tem uma parada toda aí. Vamos comprar... Olha a Coca! Ah, a Coca tá com um preço bom. Eu acho que vamos pegar uma Coca. Meu Deus, eu tô gostando. Eu estacionei longe, cara. Eu acho que eu vou estacionar um lugar melhor, né? Bem na... Não dava de estacionar de costas, já? Dá, vou estacionar de costas, já, pra fazer a boa, aí beleza meu deus você tem que fechar depois a gente fecha cara vai Ixi. dar bom vai dar bom aí derruba as garrafas de vidro no chão <risos> vai dar bom eu já até testei cara tem uma maneira de levar um monte de caixa aqui que vai dar vai dar certinho hum, velho tá até agora co coca então que tu comprou coca vamos ver o que mais cara Sabão… É. Era batata e sabão ah, de vai ficar limpeza. Arroz, cara. Eu vou comprar o que der, o que tiver aqui, gente, né, cara. Gente, falando nisso, na vida real, esses dias a gente foi comprar um saco de arroz, só moramos eu e o Lolo. Gente, o cara sem querer, a gente comprou pelo aplicativo, o cara me veio com um saco de 5 quilos cinco ou sei lá quilos, quanto de arroz. Cara, foi muita coisa, né. Gente, vai sobrar até o de edição nunca, arroz aqui em casa. Deixa eu ver, o que é isso aqui, velho? Sabonete líquido? Pode, né? Sabonete líquido é uma boa, o cara tá... É aqui, importante, mas não é de primeira ordem, batata é. de primeira ordem. É. Ah, tu falou que batata não é aí? No batata não é aqui, né, velho? Sabão ver. de limpeza. Li lixivo, isso aqui é tipo alvejante, né? Hum. Vamos comprar isso aqui também. <risos> tá comprando tudo! É, cara, é isso aí, ó, tá, tá de boa, né? <risos> Bora! A caixa vai ficar pra fora! <risos> tá preço alto, esse aqui não vou comprar não. É, stick de café solúvel. Importante, né, cara? Ah, Lolo fez sem café. Ah, chegando aí, inverno, Gente. cara, fazer um café do bom, hein? Deixa eu colocar aqui. Pera. Aqui, velho. É bom Deus organizar Deus bem. O que, que é isso aqui? Preço alto, não vou comprar, não. É biscoito de chocolate. Não tinha uma galera que queria biscoito de chocolate, velho. Ó, tá vendendo produto biscoito lá na de nós. chocolate. Não, era leite com chocolate, eu acho. Leitinho. Era leitinho. Tá. Que mais aqui, lixeira pequena, spray. Para Ih, de comprar pogre, não. Para de comprar porcaria. Tá. Presta atenção. Vamos comprar oh. comida de cachorro. Não, eu tava com preço alto, cara. <risos> não. Ih, que louco. Tá, tem um macete aqui, velho. Tem um macete aqui, um macete aqui ó. Não creio. Aqui, ó, a gente consegue Meu botar. Meu Deus. O... <risos> não tem hambúrguer, cara. A galera tava querendo hambúrguer. Não, que? Okay. Que é tipo tá com preço alto Tipo salgadinho, bala Molho pra salada, molho pra Olha salada Olha eu falando, comprar só o que é de primeira ordem, salgadinho, Meu bala Deus. Não, é porque o que que se compra em mercadinho Muita coisa que tá faltando tá, em casa mas a... é meio rápido E aquela... aquela família que precisa do molinho pra salada Vamos comprar mais uma parada, tá? E aí o que tá, mais? Tá, pera, eu tinha um pedido sabão pra, pra limpeza Lenço de papel, lenço <risos> de papel é importante, cara Lenço <risos> de papel é importante ah é. vamos comprar Olha o dinheiro indo embora lá em cima, cara Tá, quanto de dinheiro que tu tem? 457? Isso, tá, a gente tá devendo 50 pro banco Que é o salário do funcionário uhum. E eu já deixei no cartão de crédito 150 Que é a conta de luz, né Ah, tu paga a conta tem que também pagar a conta Menos de luz, cara tem um, de coisa, tem um monte de coisa pra gerenciar, velho Vamos lá, então A gente tá com um pouquinho de fome, né Vou Se tu chegar tu frear lá. o negócio cai de cima se frear, não cai não, velho, porque eu dirijo bem. Pera! Eu, <risos> eu dirijo super bem. Rebobina aí, rebobina aí pra gente ver. Eu dirijo bem. Pera! Eu... <risos> Olha só que eu errei o caminho, era pra cá, ó. Ixi, velho, é meio-dia e a gente nem começou a organizar o mercadinho lá Tá, Calma, daí que acontece? Se tu passar o dia inteiro e não fizer nada? Aí... os clientes eu... saem insatisfeitos. É, que aí a galera só vai comprar o que já tá lá na prateleira, né? Eu tenho que botar os produtos novos aqui. Eu já vi que a gente vai passar o dia aqui organizando os produtos. Tá, né? uma pergunta. Tu tem algum estoque ou, tipo, tudo tu já tá botando na prateleira? Porque tu não tem muito ainda. Ah, tá, tudo eu tô botando na prateleira. Mas... Ah, a Gabi lembrou um negócio bom agora, cara. Hum. Eu vou fazer o seguinte, ó. <risos> eu Meu Deus, tu bateu no vizinho. Ah, deu nada. Né? Bom, pra ele não ficar triste, cara. Eu é, vou já tá de 40 com fome. Mais um. Aí Gosta assim? Oh. Estômago quentinho. Seguinte, eu vi que tinha um cara aqui que tava vendendo prateleira aqui, velho. Esse aqui, ó. Essa eu vi que tava muito vazio o teu. É, cara, vamos comprar. Tá, tá uma boa. 150. Qual é que é a parada? Essa prateleira lá na loja de imóveis, que é uma loja grande de imóveis que tem na estrada, ela tá um pouquinho mais cara, então eu vou comprar hum. desse parceiro aí. Yeah. Como assim? Tipo, ah, tu tem que ir para ganhar preço ainda, é, tipo... é que esse cara, sim, ele vende por um preço melhor do que a loja lá da... Onde é que a gente pode botar aqui, ó? Vamos botar a Ai, nesse... de... aí tá na frente, tá tudo vazio aí. A Gabi fica chateada, né, cara? Não, põe na parede, primeiro vai enchendo as paredes, Na né? parede? A Gabi é maníaca com essas coisas de organização, galera. Beleza. É só na vida real que não. É, na vida real... <risos> Eu estacionei meio longe, não, né? É muito longe. Tá, mas a gente dá ah. conta, né, cara? Vou fazer o seguinte, vamos organizar aqui, ó. Uma pergunta: é solo ou um dá pra jogar multiplayer? É, solo. Esse jogo é solo aí. Sim, mas eu, fiquei, eu já fiquei me imaginando eu ir lá abrindo as caixas, bem louca, né? tipo, já abre as caixas, botando tudo no lugar enquanto tu vai descarregando Ia ser legal. Esse jogo, eu acho que merece algumas atualizações aí, galera. Isso aí ia ser uma boa mesmo. Essa ia ser uma legal. Eu, eu pensei muito no que a gente faz, porque a gente agora na pandemia tá sempre fazendo as nossas compras é. por aplicativo, né? E tá. daí, quando chega, um de nós tira do elevador, enquanto já o outro vai desensapolando. Já vai fazendo trabalho em equipe, né, cara? Quando um desensapola, o outro já vai passando álcool ou gel em volta. Ó. E tal. Tem a escadinha, ó, cara. Eu me esqueci ah. disso aqui, ó. Isso aqui vai facilitar quando a gente tem muita coisa, sacou? ó, aí a gente pode botar tipo assim ó Ah, daí tu leva inteira, tipo várias é, caixas deles. É, melhor né? Uhum. Ali as garrafas. Nossa, né? muito melhor. Melhor né, que a gente leva tudo. E eu imagino que tipo com mais dinheiro deva até muito mais coisas para facilitar a vida. Né? Tem. Porque tipo assim, tem um mercadinho recém começou, mas imagina tem. um que tipo tá gigante que tu precisa de um monte de coisa. Tem como tu ter um carro maior? Tem como comprar caminhão. Tem ah, como comprar um monte de coisa. Daí cara. tu compra uma vez só um monte de coisa, né? É, dá pra... Ih, depois quando a pessoa ficar rico, dá pra ter um gente, mega mercado. eu tô mercado. Isso aí, É legal, cara, é legal. Deixa eu fechar aqui pra ninguém pegar as coisas do nosso carro. E tá aí, aí vamos levar lá pra dentro, né, cara? Vocês comentem aí se vocês quiserem uma live desse jogo, porque é, acho que é, é o cara. tipo de jogo que funciona em live. Eu a gente morro, vai cara. viajando nos assuntos muito loucos e vai desempacotando os rolês. Deixa eu ver aqui. Essas coisinhas de café solúvel, eu acho que é pequenininho, minha né, cara? Minha opinião, Ex minha opinião. Eu sei que dá trabalho, mas separa tudo que é de limpeza por um lado, tudo que é comida eu pra outro. Eu sabia outra. que a Gabi ia falar alguma coisa Me assim. Me dá um né? pouco de, de agonia isso aí misturado. Tá, cara. Deixa eu ver aqui, velho. Vamos botar aqui. Ah, ele é maior, né? Eu achei que era um pequenininho, mas... Meu Deus, cara. Que é isso muito... aí? É o stick de café solúvel, cara. Meu Deus, mais gigante assim. Mas é gigante, cara. É gigantesco. Caraca. Vamos botar assim, né? Feito pra ti, esse aí, né? É, ó. Eu vou colocar... Esse aqui é bastante café, como eu gosto, né? Nossa, vou colocar aqui, o café ó. do Lolo é power! É tipo punch! <risos> punch! Cada gole a pessoa cai no nocaute, assim. <risos> Tão forte. Aí, ó. Vou botar bastante. Meio tortinho, né? Tá, tá tortinho. Ai, cara, um pouquinho pra trás. Ah, vou, vou colocar assim, velho. Ah. Pera. Aí E as horas vão passando, é isso? As horas já vão é passando, horas? cara As horas estão ali em cima ó. Acho que ó, eu vou precisar é. da escada, cara Ah, vou ter que botar sem a escada Esse cara tá ocupado É isso, cara vou... Coloca embaixo primeiro, pois o sobrar tu em cima É Vamos botar aqui, né, já direto E aí, como a caixa é muito grande Eu gosto de colocar coisa grande Embaixo, assim, né eu Gosto de botar coisa grande embaixo? Eu gosto, cara <risos> eu Adoro Aí, ó Ali ele diz quantos ainda tem na, ca na caixa grande. Mais dois, ó. Beleza. Eu sei que a galera que assistir aí vai dizer, meu Deus, que desorganizado. Mas dá pra gente ir organizando, né? Ah, não, que mas ele... tá bom. Tá o que bom. eles chamam de penteando. A é, minha né? opinião. Primeiro põe tudo meio que rápido, pras pessoas poderem comprar. É. E depois tu vai meio que organizando. Como é que é? Penteando? Penteando, que é arrumando assim o... é. a estante, né, cara? É, penteando, vai penteando. <risos> Deixa eu já guardar isso aqui, né? Não, tu vai precisar pra colocar no alto. Ah, é. Depois eu vou puxar. É. Só pra não ficar feio pro cliente que entra, né? Tá. É, como é que tá aí, ô jogo? 260. Oh, já tá entrando. Ó, nesse já. meio tempo só? Só nesse meio tempo aí, uh. ó. Deixa eu ver. É, refrigerante. Não pode falar a marca, né? É. Vamos <risos> botar aqui, ó. Ih, cara. Vai ser aquela... Quem aquela... cobrou do Fanta e Coca. <risos> O outro falou pra não falar a marca, É, ela duas, tá falando tudo, cara. Qual é que é a parada? É a galera que compra sem ser gelado, sabe? Ah, que é tipo pra, pra botar na, na geladeira depois, né? Isso tu tá dando desculpinha é porque tu não comprou a geladeira ainda, né? É, porque a gente ainda tem a geladeira ainda, né? Ah, essa Buff é deliciosa, galera. Compre aí no mercadinho aí, mais próximo de vocês aí, que é muito boa. Beleza, ó, Molho pra salada, né? Engraçado que esse jogo ele tem uma coisa nele que é meio viciante, né? Eu tô tipo assim: ó, vamos desempacotar tudo, ah, e aí vamos não sei o é. Cara, pra quem gosta de organização e ganhar dinheiro no jogo com organização, esse jogo aqui é o um prato cheio, velho. Vamos lá, botando aqui. Não precisa colocar tudo, né? Que é, Eu gosto de colocar tudo já. Porque aí tudo fica disponível pra vender? Claro. É, já fica disponível. Tendo espaço. Olha aí, ó. O cara tá vendendo, vendeu chá, ó. Olha aí. Tá vendendo chá, o chá, chá foi Chá um pacotão, boa... né? A galera dessa vizinhança, eu vi que eles adoram chá, velho É um negócio que vende horrores. Ah, tipo assim, tem itens que vendem mais. Tu tem que tipo, conhecer. Tem umas épocas, cara, que vende horrores de... Eu moro nessa vizinhança, porque é... eu adoro chá. Ó, oh, aqui ó, alvejante. Ah, já tá botando alvejante com café. <risos> é que essas coisas grandes é bom deixar ah, aqui... Fica eu vou mais... deixar passar dessa vez. Fica mais fácil pra galera pegar, né, cara? Faz o seguinte, quando tu vender mais aí, já compra mais uma, plate... uma prateleira gigantona assim pra botar do lado e aí tu vai separando daí. É. Eu Num primeiro momento, põe aí mesmo. Dá pra botar assim, aqui é, ninguém vai ver. Ah, isso aí é de mercadinho book machinela. É, um pouquinho mais chinelo, né? é um mercadinho que boa. Isso aí pra... é mafuleiro, é. né? Que tu entra e tem os bagulho no chão. Ó, oh, ah, tá. Aqui a Gabi deu a dica, ó, cara. A gente pega aqui... Cara, já é 5 da tarde, velho, 5 da tarde. Tem horário pra fechar? Tem horário pra fechar. Tem um horário que não aparece mais cliente nenhum, né? Vixe, tu não vai conseguir arrumar tudo até o fim da tarde? Tu arruma só o alvejinha de café e refri? Vai ter que ter, né? Ração, ó. A ração eu vou colocar aqui em cima. Ai, ração... ah, que bom que não precisa descer cada vez. É, não precisa descer não. A ração pro cachorro, ó. Oh, ó, ele saiu sem comprar alguma coisa, não viu o quê? era. Ixi, eu posso ver as reclamações. Ou no, no laptop, ou no celular, Ah, Ah, né? o pessoal também, cheio de coisa que querem reclamar. É, é, cara. Olha aí. Pera. Dá pra botar aqui, não dá, cara. Parece que dá, mas… Aí, velho, tem um, um ponto exato onde daria, né. Mas vamos é. botar aqui do lado, ó. Nossa, quanto vem nesse? Vem, acho que vem uma dúzia em cada caixa… Ah, isso não... que eu ia te perguntar, peraí. Um, dois… Calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Veio dez refrigerantes. Ai, cara. Todo ah, mundo vai... do refri, põe no do do <risos> A, a vai. Põe no chão, então eu deixo. Ah, é, no chão, no chão não dá bom, né? Sempre o que sobra, põe no chão. Tá. <risos> eu deixo dessa vez. O que, que tem aqui? Arroz, cara. Arroz a gente pode botar aqui, né? Ah, não põe arroz no chão, que vai ter rato aí. Não, não, que tem rato no mercadinho. Ah, na... no chão aí, brinca Ó, oh, bastante arroz, ó. Esses dias aí alguém pediu arroz aí no mercadinho, não tinha. Não Acho que é a primeira se... vez que eu compro arroz. Olha ó. Bastante arroz. Aí. Tá, gente... pode pôr no chão. <risos> não, vou hum, deixar tá. ele aqui, ó. Aí depois a gente arruma. O que, que tem aqui? Lenço de papel, cara. O lenço de papel, eu acho que não vai dar, dar espaço. Sim, o aqui. lenço de papel era bom naquela mesa lá. Biscoito de chocolate, velho. Biscoito de chocolate, eu acho que é grande, né? Porque tem a... é, é acho... o lenço de papel na mesa. O de chocolate é igual aquele verde com rosa. Aqui é o verde com rosa. Aqui. Ai, tu tá precisando de mais prateleira. Pronto, fala aí. Tá, como é que a gente ganhou dinheiro aqui? Olha no aí, 124. já tá com 6, 165. Abre essa mão e cubre umas três prateleiras. <risos> não tem banana, cara. O cara tá reclamando que não tem banana. Ó o lenço, cara. O lenço é grande, Gabi. Ixi, velho. Parece véio, absorvente. O lenço é muito grande, cara. Não, não cabe. Ah, tipo, são 10 tipo, dos É, muita coisa. Deixa eu botar o, o, o biscoito de chocolate aqui, cara. Isso. Nossa, queria esse Soul so fluff aí. É, tá Ou bonito, tough, sei né? Olha só. Aqui, acho que vai dar pra botar mais, mais alguns, né? Aí, ó. Bastante lenço pra galera que gosta... Peraí, ali não é tipo um molho que tem do outro lado também? O que é? Ali embaixo, ó, esse molho de tampa azul. É, molho também, né, é, cara? É, dá pra gente, juntar depois. Dá pra juntar, né, velho? neste papel ainda tem mais, cara. cara Saiu sem caldo de galinha, velho. Ah, <risos> que específico! O cara queria caldo de galinha, veio tá, mercadinho é só pra ele. É tá de boa, né? Tá. Beleza, o importante é estar aqui pros clientes comprarem, né, tá cara? Tá disponível. Tá, o que mais? E ração de gato e cachorro, depois tem que rechear também. É. Acho que compra pra prateleira já. Vamos comprar. Só dar uma penteadinha aqui, ó, de lã. Coisa tá. só pra dar uma arrumadinha. E tem caixa né? ainda com coisa, não tem? Tem caixa com coisa ainda pra Esse Salgadinho foi quase tudo, hein? salgadinha a galera do Salgadinho oh, aqui nesse bairro. Essa galera sou eu. Essa Deus. galera sou eu. Aí, ó. Só juntar aqui os salgadinhos, ó. Cara, eu sei que tem gente que joga esse game aqui só arrumando. Mas é viciante, ela. é muito estranho, é muito viciante. Eu tô só aqui no… Aí. Já tô, tipo assim, ó. Deixa eu tá dar uma uma fazer vez. isso, fazer aquilo. Aí. Isso, hein? Beleza. Isso aqui é um… spray de limpeza, né? Hum. Galera... Ah, o cara não queria o spray, tinha que ser... Ah, esse é o… É aquele… Ó, oh, e tu tá vendo que o, o pacote de bolacha, o verde, foi tudo. Foi tudo já, enquanto então tá a gente mapeava um aqui, né? Ver. Que... É. A galera compra, velho, e, e a gente vai ganhando dinheiro, tá? Beleza, ó. Dá pra botar um em cima do outro? Dá, né? É, podia. Dá pra botar um em cima do outro, cara. Tá da hora aí que a galera… Enche os olhos aí, dá vontade de, de, comprar, de comprar, né? Comprar, comprar, comprar! Uhum. Olha aí, dá pra botar atrás aqui? Acho que não. Ah, vai ter que dar, cara. Põe em cima na prateleira, em cima, na, do lado, naquela prateleira lá. Será que cabe? Eu acho que cabe, né? Cabe aí, ó. Ixi, vou precisar da escada aqui. Aqui, ó. Meu Deus, tá... <risos> Ninguém tá, vai o... ver que tem um negócio aqui. Tá ali. o caos essa aqui, cara. Eu confesso que tá o caos. Vamos dar uma arrumada aqui. Esse aqui, que é o detergente em pó, pode ficar junto com o chocolate, Não. né? Vamos botar aqui, ó É, mas a ver Aí, aí, fechou Aí foi tudo, né, cara? Tá. Beleza, né? Já descarregamos mais aqui aí, ó. Que Esse que aqui foi? é o sabonete líquido, velho Era bom co colocar junto com coisa de limpeza, né? Tá meio misturado aqui. É, lá pra trás, tem. Oh, tá subindo aqui. Minha sugestão. Primeiro coloca o sabonete em qualquer lugar. Corre pra comprar um monte de prateleira pra reorganizar. É verdade, né? Vamos, comprar Vamos mais... fazer uma reorganização aqui. Ó, oh, dá pra botar aqui junto. Ai, que bonitinho. Sabonetezinho líquido aqui, né? Só pra ter uns aí pra galera. Ó, oh, vou colocar aqui. O café Deus, vai cara. chegar perfumado. É, cara. Põe vai. na frente do refri, não tem problema. Só dá mais um. Fica um em cima do outro, não tem problema, não. É <risos> a galera ficar revoltada com isso. <risos> ó. O que a galera tá saindo sem achar tudo? Quando a pessoa tá com o mercado com muito produto, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque aí, tipo, é difícil alguém sair sem produto, né? Ah. Foi na Coca. <risos> <risos> tá olha Tá arroz, que... enfiou arroz em algum lugar. Já começou a vender, ó. Olha aí, não, Olha aí virado Ah não, virado de voltante. Aí não vende, né cara, tem que deixar assim, né Beleza, deixa eu colocar aqui mais pro canto Mas eu acho que tem que botar o arroz, né Só a caixa, acho que eles não conseguem Não, né? só a caixa não consegue. mas por enquanto tem arroz ali Eu acho que a galera consegue, né A galera vai comprar. Ah, eu já sou favorável a deixar tudo exposto Porque se precisar vender Se vender, mas até a caixa ali eu termino de descarregar ah. depois O cara já foi embora, ó, 10 da noite Ah, o Joca, né Já foi, mas terminou é joca, o turno dele É Joca ou Juca? É Joca, é Joca <risos> Fechou, né? Então é o seguinte, ó. Ó, oh, 768, ó. Oh, muito Foi bem. bom, né, cara? Foi bom. Vamos fechar aqui. Já deu bom Fechou hoje. bem mais do que, o, do que o que tu comprou, né? Isso é bom. É, já foi legal. Vamos ah, comprar. Ah, comer, aqui. né? E depois tu tem que tomar banho e urinar. É, deixa eu ver como é que tá o carro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem gasolina, tem óleo e a, as peças estão mais ou menos... É, daqui a um oh. tempo, daqui a uns dias teria que teria que arrumar, mas e não E vou te falar, sair. hein. Olha que é coisa. Olha só. É... Parece simples, mas ó. Tu tem o básico de sobrevivência ali, de urinar, Entendi, tomar banho, sei. comer. Já tu falou. tem a função de... Tu falou que tem conta de luz e tal. Tem de... a função de banco, de <risos> fluxo de dinheiro. Tem um monte de tu coisa pra organizar, tem que cuidar né? do carro, gasolina. Que é mais que tinha ali? Gasolina, não sei é, que é. o que. O óleo, as peças, a manutenção do carro. Tem que fazer a revisão do carro. Tu ainda tem que uh, cuidar do dinheiro ali pra, pra sempre fechar mais e comprar os ingredientes para ter É, ali. tem bastante coisa pra gente. Quem gosta de gerenciar. É o um simulador, até bem completinho, né, Dei galera? Com elementos de sobrevivência e tal. Vamos lá, deixamos o carro aí. Vamos dar aquela descansada. É, primeiro, vai no banheiro. Vamos no banheiro, deixa eu fechar a porta, né? Que isso não é a casa da mãe de é. Joana. <risos> Vamos lá usar o banheiro. Esse. <risos> Ele, né? Ninguém precisa ver isso, né? É. Ninguém precisa ver essa cena, Desnecessário. né? É necessário. Tá. tá. Diz que se vocês verem, foi ali tudo pra zero, né? Tá e tudo... a fome cresce rápido porque tu fez só um <risos> lanche ou porque cresce rápido? Dá, ela cresce rápido, cara. Olha Esse só. Esse bolo bonitão aí. Hein? Dá pra ah. fazer o um mercadinho. Top, cara. Caraca, tem que comprar um. Tá, não. Vamos focar em mais prateleiras normais antes mais de geladeira. Que... Se a galera quiser, vocês comentem aí e deem um like. Eu sei que tem gente que tá vendo e não deu like ainda, hein, galera ah, deu like isso aí é ó, é, ó, tem gente que tá vendo isso aí, hein O oh. Brasil tá vendo <risos> Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos aqui Da nossa saga do Mercadinho também Porque aí a gente pode dar uma melhorada nele Botar uns refrigeradores aí Colocar carne, né, aquelas bandejinhas de carne Ah, eu voto em live, curti Ah, Gabi, você que já gostou, né, cara Gostei Pera, não dá pra acelerar muito, né Senão a gente vai rodar, rodar o carro aqui. Deixa eu... Ah, não, cara. O que eu tô fazendo? Vamos lá no mercadão, né? Não, não, não. Primeiro prateleira. Primeiro prateleira. Prateleira. Pra quando tu chegar já... É, é mão inglesa é. aqui, galera. Mão inglesa. Aham. Uh -huh. Tô certinho aqui, cara. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos comprar com esse aqui, que ele tem o um precinho da hora. Ah, compra, tipo assim, umas três, quatro já. Que a gata é, Gabi, tá louca. Porque vai fazer uma compra graúda Nossa, no mercado. doida. Não, tu vai fazer uma compra graúda. Vamos fazer esse negócio hora, e render cara. dinheiro. Ah, que pobreza. Quanto? Foi... 300, cara. Eu preciso... Só gente... duas comprou. Só do... Mas a gente precisa de dinheiro pra... Tá, mas duas tá bom. Pra comprar os produtos lá no atacadão ah, depois, tá, né? Tá. Beleza. Ah, tá. Beleza. Que horas abre e que horas fecha? Abre às 7 da... que é o, o Joca ele trabalha bastante, né? Abre às 7 da manhã e fecha às 11 da noite. Joca, pede hora extra. Não, cara. Deixa... Nesse joguinho não tem Ministério do Trabalho, não. Meu Deus! Ai, que errado! <risos> Vamos lá, como é que tá? Fala aí, Joca. Tudo de boa? Já passa o dinheiro? É... Tá meio vazio, aqui, né? Precisa... Acho que mais salgadinho, né? Salgadinho e... e é... A comida de gato ainda tem lá em cima, embaixo. Esse tubão ali é o mesmo que tem lá atrás? Esse aqui? Não, esse Ah, tubão. esse aqui é o alvejante, é. Tá. Tem spray de limpeza, ainda tem. acho que mais pasta de dente, né? A tem um monte. <risos> o, o biscoito esse... de chocolate também. Eu acho que esse... O biscoito azul com rosa que tinha aí desse... Foi tudo, 1, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, desse hexágono. Tem a, tem a comprar compota, tem só duas. A gente tinha um monte. Vamos lá no mercado, então. Batata, a gente comprar umas paradinhas. Vê a lista, vê a lista do que, que eles saíram. Ó, no detergente em pó. No detergente em pó, no, né? No, no detergente em pó. Tá. É sorvete, a gente ainda não tem onde botar sorvete, leite com chocolate, chocolate detergente, beleza, né? Ah, não, revoltante, mercadinho de chocolate. Bota, já comprou batata frita ali, cara. Vamos lá então. Tá Fazer... aí tu não ia botar as prateleiras? Eu vou, mas a gente pode botar, botar na, na volta, volta né? Pode botar na volta, diferença. né? Tá, nosso boneco tá bem, tá, não precisa ir ao banheiro, tomar banho, não precisa comer. Aí seu não, polícia, tá tudo ótimo. bom. Vamos lá, ó. O salário. Caraca, a gente tá devendo três salários, velho, do cara. Meu Deus, que do mal. O homem trabalha de sol a sol e nem salário ele tá ganhando. A gente tem que ir lá. Eu daria o nome de trabalho escravo pra isso. Não, cara, mas vai dar bom, vai dar bom. É que é o seguinte, cara. A gente vai precisar de um pouco de dinheiro pra fazer as compras aqui, né? Ah, sempre tem uma desculpinha. Não, e a gente fez um empréstimo pra poder começar bem o mercadinho. Então, tem a amortização do empréstimo, que é Ixi. 50 por dia, né? Tá, mas tu ganha muito mais que isso. Vamos ver, tá, né? Tá, vamos prateleira que... por prateleira agora. Vamos tá. embora, comprar a full. Calma que não tem tanto dinheiro assim não, pera aí. Não, vamos torrar tudo. Porque... Vamos lá, cara, tudo. deixa eu abrir aqui. Beleza, deixar aberto aí, a gente já compra O que, que ah, era que era pra comprar? Essa caixa aí, ó, rosa com verde, você vendeu tudo Tá com preço alto, não vai dar pra comprar hoje não. O ah, que, que é o que tá em cima? Tá o preço normal é 130 Caldo de vaca Não, quem que é caldo de vaca? Caldo né? de galinha, caldo de galinha, isso aqui toda hora ah, pedem Pediram, mesmo. pediram Toda hora estão pedindo caldo de galinha, né? Vamos botar aqui não vai dar pra comprar tanta caldo coisa. Caldo de hoje, vaca, não. acho que é caldo de carne. É, caldo de caldo vaca. Caldo de vaca, eu fiquei pensando. O <risos> que, que é caldo de caldo vaca? Caldo de vaca, cara. Isso é, aqui, ó. É, esses tudo aí. Uhum. É, Pringles, né? Pringles. Vamos lá. E tá. esse mercadinho fica deixando a gente com vontade de comer Pringles. Não, não vem com esse papo, uhum. não, Gabi. Ó, oh, que pa... que tá. O que, que, que era isso aqui? Produto de limpeza, eu acho que tá bem, né? Não, tem um. Lá milho que doce, não milho tem. doce. Tem alguém que pediu milho doce esses dias, hein? <risos> Tu botou mal essa caixa aí do meio. Ah, tá de boa, né? Não, não vai caber a terceira embaixo. Ixi! tudo. É, Dá uma volta aí pra ver o que tá faltando. Preço alto. O que é isso? Comida de gato tá bom. Não, tá bom? Óleo de cozinha. Acho que esse aqui era bom, hein? Era bom de levar. Tá com preço legal, hein? 40. Pegou o saco de salgadinho também, só tinha uns 4. Saco de salgadinho a gente pode pegar. É, só tem uns 4. Beleza. Eu Be uso livre, faltar salgadinho. Esse nice, mercado aí é o mercado da galera. Saca o seu tá com bom preço. Beleza, hein? Tá, vamos botar aqui em cima e vamos nessa, né? Não, mais um pouquinho, tem 30 ainda. Que Gabi, ah. Gabi? A Gabi é, é aquela que o mercadinho é pra ela, né? Ela quer uma. Meu Deus, eu quero comprar <risos> tudo! <risos> tudo. Gente, quando passar, quando passar a pandemia, tiver com, com a minha vacina fazendo efeito, certeza de que tá mais seguro de sair. Mas <risos> eu vou pro supermercado, eu vou arregaçar é o supermercado. cara que errado Só aqui. pelo prazer de comprar no supermercado. Vamos lá. Ó, aqui tem um posto de gasolina, ó, caso a gente precise abastecer o carro. Aqui, eu não estamos não com muita fome, né? Mas eu acho que dá pra comprar aqui, que o cara tem um, um hambúrguer que é da hora, velho. Um hambúrguer, é muito bom o um hambúrguer desse cara aqui. Como é que é o nome? Velho. É, best, best burger. burger. Aí, ó. Fala aí, rapaz, já vai fazendo um aí, ó. Ao ponto, ao ponto. A carne não, ao bem ponto, passado. cara é o ponto, cara. Aí. Pizza, hambúrguer e batata frita. Hambúrguer. hambúrguer, né, cara? Beleza. O hambúrguer a gente faz assim, ó. Põe ele aqui. E aí. Obrigada, gente... jogo, por me deixar com fome. <risos> Vamos lá, então, cara. Não deu pra fechar a porta do carro, vocês viram, né? Porta-malas, né? É. Vi. Vamos levar lá pro mercadinho e vamos ver lá com o Joca se a galera tá comprando bastante. Daí minha bastante. sugestão, já põe as prateleiras bem assim, na parede primeiro tá. e depois tu vai montar o do meio, tá? Beleza. Daí tu já coloca comidas num, produtos de limpeza e tal em outro. Viu como é que tamo, né, cara? É, ah. demandante. A ah, Gabi é que manda. Eu acho que não sei se precisa da escada hoje, né? Eu acho que não, né? Vou colocar aqui. Não precisa, né? Hum. Então... Menos caixas dessa vez. A gente tem cinco caixas aí. Vai dar bom, hein? Ou o cara é igual o Joca, né? O cara que veio comprar, né? <risos> Comeu a roupa? É que é, irmão. Eita, que eu peguei Ih. a batata, cara. Olha, Joca, paguei aí, ó. Eita, paguei a conta de luz, velho. <risos> é, eu tô pegando errado, cara. Tem que pegar assim, ó. Ah. Caraca, a conta, velho. Tamo devendo... Ah não, mas ele pagou a conta ou ficou devendo? Eu acho que pagou. Pagou, né, cara. Ó, 150... oh, pega o pringoso lá de fora, lá. <risos> alguém vai pegar. <risos> tá. Deixa eu ver aqui, como é que, como é que a gente tá. É, Ai, tá paga essas um contas. Paga o salário dele. Tá, a Gabi quer é que paga o salário não, dele. Não, urgente. Né? Ai tá, vamos pagar <risos> o salário do funcionário, beleza. Urgente. <risos> vamos aqui no banco, a gente tem que transferir 150 da nossa carteira pro banco. Então vamos lá. É, da carteira pro banco... Ah, isso aqui eu queria ver como é que é. 150, ó. Aí a gente transfere de boa, né? Tudo pago. Pagou o salário? Pagamos o salário, que ele já tava direto. Dali ah, ele já tava, tava na porta, tava na, na boca do caixa. Deixa eu fechar aqui, cara. O que é esse treco vermelho que tem ali, O quê? Ah, é tipo coisa de ferramenta e tal do hum. carro, né? Vamos pegar aqui... Já vamos botar aqui pra dentro, né? Que que a gente... Ah, a ah queria... é bom colocar umas porcarias no caixa, que a pessoa, <risos> tipo, sobrou um troquinho. Ah, eu vou dá, levar um. Né? Dá pra colocar. Coloca na parede ainda. Na parede ainda. É, um monte de parede vazia aí. <risos> a Gabi fica agoniada. Com Depois coisa... tu vai preenchendo fazendo as filas de supermercado. Mas primeiro tu põe na parede. Tá. Sei lá, assim? né? Sim. Uhum. Ok. Sim, senhora. Tá para na é. frente da porta? Hã? Não. Não, não foi na frente da porta não Olha como já tá mais agradável em todas as paredes ter prateleira Batata frita, óleo de cozinha Vamos começar pelo óleo de cozinha, né? Bora. Isso aqui a gente não tem Vamos lá então, ó é, vamos botando assim como é, que, como é que é o rótulo dele? Tá de costas, eu acho Gira assim, aí né? Assim, tá certo, tá certo uhum. Beleza, vamos botar o óleo O óleo é assim, meio na altura, né? É O ah. tamanho médio eu acho que tem que ser na altura dos olhos assim. Tem uns de… De canola, de De Tipo milho. diferente, né, cara. Aí a pessoa procura, né, Aquela, aquela Nada, óleo de sorte. Nada, a gente demais uh. também. A pessoa é. também já tá exigindo <risos> muito do mercadinho. É. O cara vai saber qual é que ele quer, né. O que, que mais que a gente tem aqui? Caldo de galinha. Será que é grande isso? É, é, normalmente é pequeno. Ah, esse aí é tipo o código de galinha é pronto mesmo. Ah, é, o Líquido. Que ele, é. Que ele vem num... Já, já uma com... uma caixinha tipo leite, assim. É. Aí, ó. Vamos botando mais aqui. Beleza. Tipo hein? assim, quando tu quer arrumar o rótulo, tu precisa arrumar só do primeiro, o resto já é automático. Aí ah, ele vai automático. Ah, ah já bem é automático. melhor. Pra não ter que fazer mil vezes. Olha que, olha que exemplar. Olha aí, tudo Ficou certo. Ficou bem arrumadinho. Aí, é. ó. Tá bom, hum. né? Tá bom, né? Batata frita é aqui, né? Que a galera pede a batata frita, né? É. Como é que tá vendendo aí, Joca? Tá bem? Vamos pegar o oh. dinheiro. Oh! Põe, mais... põe salgadinho no... ali no caixa também. Dá que é salgadinho no caixa? Sim, tem que botar um monte de Pringles, de, de saquinho e tá, tal, pra todo mundo… Ah. Pra pessoa dizer, meu Deus, eu preciso muito disso. Eu preciso disso. disso aqui, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso muito pra isso. Ah, olha aí, ó. Tá bom assim. Tá bom? Aí ah, põe na outra ponta, é. Ah, enche aí, né? Não tá com muita prateleira. <risos> ah, tem Olha umas aí, aqui. Olha aí, que bonito! Véio. Ah, vai ficar mais legal aqui, né, galera. Tá, mas tudo. tu tem o suficiente pra pôr os dois. Olha aí, ó. Aqui legal. Ai, fica, fica legal. legal. Fica da hora. Eu não vi que tinha essas prateleiras aqui embaixo, velho. Beleza, né? Tá. Ah, da hora. O cara não tem esparguete, Espa, falta... Esparguete! Faltou um esparguete. esparguete! Tá, esse aqui vai na prateleira não. Olha aí, a Gabi fez comprar um monte de prateleira. A gente nem vai encher a prateleira, né? Ah, porque né? tu foi um sovina e não quis comprar produto. Aí, eu ó. falei que era pra comprar mais produtos. É. Foi sovina. Aí, ó. Abre essa mão. Bastante milho, ó. Pra galera que gosta de milho. Vai ah, ter... eu adoro milho. Eu só não sei a diferença de milho doce pro milho normal. Tipo, assim, conserva normal é doce, não sei. É, Fabi, conserva esse aqui, ó. Não. Beleza, ó. E aí, batata frita mais pra cá, né? Uhum. Essa aqui é aquela em saquinho, né? Que a gente comprou em saquinho, né? Dá pra colocar uns ali naquela abertura também. Também. A Gabi gostou lá, né, de botar lá na… Não, cara, vai ter que ser aqui. É, no caixa aí é bom também. Aqui assim, né? É. É, a galera compra. Deixa eu trazer a caixa mais pra cá, ó. E aí, na parte de baixo, ó, se cabe. Aqui. Entendi, agora eu entendi. Vou botar aqui, ó. Mas em cima também. Em cima também? Claro. Ah, aí é o mercadinho que vende bem. Aqui Isso aqui vende, né? Isso tu deixa na, no balcão. Óbvio. É, choco... Ah, faltou chocolate. Tem que, que ser queriam. na altura da, do olhar da criança, né? Que a criança é que perde criança isso pros pais. Faz um é, escândalo aqui, ó, pra Aqui, conseguir. ó. É, essa é a técnica, galera. Vocês colocam, ó. Na altura dos olhos da criança, que ele vai dizer. MINDE, papai! Como é que a criança diz? Minde, papai! Mindê. Aí, comida de gata. Tá ah, aqui põe ali que... na. Era o arroz, né? Ó ah, como vendeu, ó. ó. A gente vai brincando, vai vendendo já, ó. Top! Legal, né? Ai, cara, vou botar aqui em cima, né? Ah, pode ser. Arroz. Ih, só mais um, ó. Só mais um. Ih, só... que fuleiragem, <risos> Ah, o arroz ele fica por aqui, assim, ó. Meu Deus. Essa é a prateleira do tudo pode, <risos> né? Tudo pode. Essa aí. aqui vai... tá valendo de, demais, Ixi. né? Galera, nosso mercadinho tá, tá, tá ficando fica, forte, tá né? Forma. Tá ficando forte, né? o café, ó. como que no café? Ah, que é o café solúvel que a gente comprou, né? Ah, como assim? Tem que ter o café o outro, né, que é o café em grão aí, pra, hum, pra galera que ai, gosta. Ai, que exigente! Uhum. Vamos comer um rangão aqui. E galera, eu acho que vamos ficando por aí nesse primeiro vídeo, né. E se quiser live desse jogo, pra gente ficar agitando, comenta aqui embaixo. É. Ó, quero ver like nesse vídeo, que ajuda bastante o canal. Ajude. Comentem aqui se gostaram, se não gostaram, se querem live, se não querem. Comentem aí e digam o que, que tá faltando aqui nesse mercadinho. O que, é que tá faltando, né, minha cara? minha opinião, chocolate. É, eu acho, um despautério não ter chocolate <risos> nesse mercadinho. E eu acho que as estantes tinham que ser mais pro meio, mas tudo bem, né? Essa não, é uma a gente discussão. fazer os corredores, né, depois. <risos> é a discussão pra um segundo episódio depois. Galera, valeu demais aí. companheiro de todo mundo aí. Não dá tempo de dar like uhum. nesse vídeo aí. Se inscrevam no canal e não deixem de acompanhar nossas lives também. A gente tem todos os dias aqui no canal ou vídeo ou live. Então. Acompanhe aí o Bulldog Nerd, tamo junto aí E até a próxima!